da cerimosta. Eu sou o Mateuzinho Meninão, esse é Everton Kozowski sou e eu. esse é Adriano Lemos. E aí? Hoje falaremos lá na mais ou menos de quem ganhou esse carinho aqui. E foi você, meu querido foi, foi, foi eu. Não foi eu. Não, não, foi, não, foi quem, mesmo? Foi. foi o Thiago Santana. Thiaguinho, ó. Parabéns, seu <risos> filho. Tá novinho, viu? Cara. Lacrado por enquanto. Viu? Não foi marmelada, galera. A gente é. fez pelo site, não. Foi pelo pelo sorteio, sorteio lá no, né? no é. Face, né, no... Até tá aparecendo aí no, no vídeo a, a imagem dos, que o sorteio me solta logo que ela faz o sorteio de quem ganhou. Tiago Santana, ganhador do, da promoção aí, eu quero se mostrar da Avengers, né? É isso é aí, Gal. Ó, daqui a pouquinho tá aí na sua casa, hein? Parabéns, velho. Né? <risos> Então vamos lá galerinha! Hoje vamos falar nada mais nada menos do que Avengers 2, a era de Ultron. Ultron. Ultron. Ultron. E uma coisa muito legal que aconteceu a semana retrasada, que agora vamos soltar, que a gente está sempre falando que vai é... ter é esse áudio. É aqui. surpresa. Fiquem aí com esse pequenino vídeo que o nosso querido editor fez. Aqui é o Capitão América. Eu só passei para dar um alô pra todo mundo do Cinemostarda. E para todos que curtem o Cinema Mostarda, é isso aí, avante Vingadores! Abraço para todos! E eu sou o Clécio Souto, sou o dublador do Capitão América. Também passei para dar um abraço e um alô em toda a galera que curte o Cinema Mostarda. Tchau! Legal então galera, vamos começar assim. Pra a galera entender o enredo do Avengers 2, vamos falar um pouco do Avengers 1. É, pelo menos você tem que ter assistido o Avengers Exato, 1 pra ter uma noção média. A continuação em si da trama é. né? Então, o que acontece? Lá no Avengers 1, quando começa a recrutar toda a galera, né? Que dos, os filmes paralelos lá do Homem de Ferro, depois sei lá que aí vem juntando toda a galera, acontece o Avengers 1. Que aí tem os Chris, pode ser Chris, é. que ataca o... O mundo, né? O nosso mundo. Com a ajuda do Loki. E aí vem a galera toda lá defender. Capitão Thor, Capitão América, o um é A bagunça toda lá. A galera que a gente já sabe que é muito zica, muito fã. strings on me. O que, que vai acontecer agora no Vingadores 1? No Vingadores. No Vingadores 1 não. não. No Vingadores 2. É, o Tony Stark, logo depois que teve a invasão Kree, uhum. o Tony Stark ele começou a fazer alguns experimentos com a inteligência artificial Sim. alienígena. E Sim. a intenção dele era criar um plano, como que eu posso dizer? Seria um plano, ah. não um plano de dominação, mas plano de defensivo. Um, Na verdade, seria é, é quase uma segurança isso, mundial. Isso, um plano é. de segurança mundial. Então ele construiu uma armadura para cada canto do mundo uh -huh. e ele começou a fazer esse experimento com essa inteligência artificial ah, tchau, alienígena. Tá. No, no primeiro trailer que lançou, eu achava que quem tinha se rebelado era o, o Jarvis. É, é, é, caraca, o Jard, foi, eu tenho certeza que não foi só a gente, muita gente se muita gente, gente, Exato, o Jarvis se rebelou, não pode ser. Aí sim. depois, né, vendo a fundo, não é não, era o, essa... Inteligência é, porque criou. o que acontece? Nos quadrinhos quem cria essa inteligência artificial é o Ant-Man. Uhum, que é sim, o, o Homem-Formiga. Homem isso. Que por sinal também vai ser o um filmão. É, né? é ele quem cria essa inteligência artificial. Só que o Homem-Formiga não está inserido no, no universo não, Marvel é. ainda. Ah, eles tiveram que antecipar e fizeram que o Tony Stark que desenvolveu Como se o Tony Stark tivesse é, feito isso aí. Só que essa inteligência artificial ela começa a entender que... É, o problema da humanidade é ela mesma. É, ela mesmo. E aí ele vem falando... Isso me lembra, que... isso me lembra um filme, né? <risos> que, filme. <risos> Hã? Que, que filme? as vacas se rebelam contra a humanidade. Exterminador do filme. na verdade, é a mesma pegada. <risos> Ah, galera, vocês tem então, que entender é que adora. é muito conteúdo, a gente tá tentando dar um É resumida. Gente, é coisa pra caramba É um é, é, é é, é é universo Se você nós, nós anotamos, o script, acaba esquecendo tudo <risos> é, que é muito limpo, é muita informação cara. É muita informação é. No strings on me. Avengers 2 Agora vai ter as novidades De dois personagens muito legais Que é a princesa Escarlate E o Mercúrio Mercúrio, Mercúrio e princesa Scarlet, são irmãos são filhos quem é o pai quem é o pai do magneto Mag que é do x-men Pra quem já assistiu a um... o x-men um o dias de um futuro esquecido ele aparece o mercúrio aparece no que <risos> <risos> tá correndo cara tá correndo lenta com munições é muito massa aquela Isso. cena é. essa cena é demais cara, coloca, cara. Aí, é, aí. Pareceu, é, coloca aí Coloca coloquei truly set ele He's He's Ele, naquela versão, eu até gostei um pouquinho mais daquela lá do que da outra. Eu gosto muito daquele ator, cara. Eu acho que aquele ator como Mercúrio ele, ele ficou muito bem no papel. É porque eles eram mais pitada de. É, eu acho que assim, esse início. De Não, é. De comédia. É. Do, do, do é assim. X-Men, né? É. é, mas é que ali é. ele é bem jovem também, só que se aqui, passa num passado. Só que aqui ele já tá bem mais centrado. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, porque assim, como são estúdios diferentes que fazem as coisas, porque isso a gente vai falar num especial da Marvel, falando sobre a Marvel, como ela é. aconteceu. Provavelmente é. vai ser dividido em três vezes, que é coisa bacana. Como, <risos> como é considerado universos diferentes? Lá ele era bem jovem, né? Uhum. então lá ele tinha um formato, por ser um outro estúdio. Aqui, como é a Marvel que está fazendo isso, eles não estão usando como nome mutante, eles estão usando como nome de inumanos. Inumanos. É uma brecha que eles acharam na lei pra fazer isso. Então eles. Esse cara ele vai. Eu acredito que ele vai estar tá com uma pegada diferente. Eu acho que uma pegada não tão cômica quanto ele tinha no outro. É, então, vai Sim. dependendo de diretores também, né? Que o Sim. diretor do Avengers é o Josh Whedon. Que também fez o 1 também, né? dirigiu o Avengers 1 e tá dirigindo dois também. Tá? É, isso, então, e ele também fez o Thor, é, é, o Mom então, Sombrio. Pra, pra quem assistiu esses todos aí, sabe que o um filme, a pegada é né? um monstro, então. Pode é, ter certeza, tipo... meu amigo, que Mas... a paulada que vai dar do Hulk e o Homem-Aranha. Esse, esse, esse diretor. Esse diretor... Homem-Aranha não, manda Homem-Aranha Homem de Ferro, presta atenção no que você tá falando. Eu? Não, eu. <risos> esse, esse diretor, o Josh Weldon, ele, ele é o cara que faz o Agents of Shield, cara, que tá hum. sendo muito bem gostado hum. lá fora. Muito da tá tá, tá, A galera tá falando assim muito bem do, desse seriado. E, porra, é, é, o cara é bom mesmo, cara. Ele, ele conseguiu trazer, assim, a mesma pegada pós-Iron Man, né? Que foi praticamente o primeiro cara dessa geração. Ele conseguiu trazer essa pegada para os filmes dele. Acho que o mais difícil é lidar com as histórias ali correndo paralelo. Por Sim. exemplo, que nem no Thor, ela, quando aparece o Vingadores 1, aí depois vem o Thor 2. A menina fala assim, nossa, mas eu te vi na TV em Nova York e tal, então, tipo, é, tipo dá você... pra ver que as histórias acontecem juntas. Você, né? cria, você cria planos de fundo as histórias é. futuras, né? O cara é bom. O cara é. Então, galera, e aí temos a, a chave do negócio, voltando pro Vingador 2. Uhum. Tem o Ultron, né, que... que vai ser o atual vilão dessa série. Isso. E que, mano, ficou um bagulho muito legal. Foi aquela musiquinha que colocaram... Tipo, é... I've Got No Strength do, Strings? Que é do que Pinóquio Que que é? Essa música, na verdade, ela tá no Pinóquio, cara é E, música... cara, é... A música, é até bonitinha no Pinóquio <risos> O Pinóquio, pra quem não sabe, é um filme muito bem feito pela Walt Disney De 1940 40. Cara, é de não, 40 é filme, cara. Não, os caras eram cara, mega... É que nem o zinho Olha que não é tinha tecnologia bom. de hoje pra fazer. Hein? Enfim, e aí eles pegaram, assim, eles pegaram essa música mano. e eles fizeram essa música ficar assim, bem dark, Nossa. pesada, cara. E você quase não reconhece a música. Estilo Iron Man, né? É, cara, é... Ficou... Nossa, cara. Porque na música fala que eu não tenho cor 10, que é, se traduz como cor 10, né? Mas eu não tenho cabos pra me segurar. Uhum, então é o do, do pinóquio do pinó, é né? cara. Geralmente o maiores. É, sei é um bem... é. Então, tipo, pô, eu achei isso excelente, assim, cara. Bacana. I got então, o esquema do Ultron é o quê? Ele entendeu, por ele só, por ser uma inteligência artificial, que o problema da humanidade... É a própria humanidade. Mas ele tá errado, a gente é legal. Eu concordo. Não, eu, eu sou legal. Não, às é vezes eu sou chato coisa. pra caramba, nem eu me aguento, mas. <risos> Enfim. Então, aí ele não, ele não vê isso, cara. Eu acho que eu sou chato. Brincadeira. Então, ele quer, tipo, acabar com todo mundo. E aí, ele começa a criar outros Ultrons pra ele. E aí, não, na verdade, tô... suas armaduras já estão criadas, cara. É, já estão criadas. a gente entende, é, elas já, já, já estão criadas. É. Já estão criadas, isso. porém a inteligência ele só ativa, é, cara. ativa. Ele só ativa essa. Vai arrebentando tudo. Porque ele é um. Por é uma inteligência artificial, o que, que ele vai fazer? Cara, ele vai catar essas armaduras é pra ele hackear essa armadura fácil. É, não entendeu? E a, aí. Como? E aí é que tá a jogada do negócio: que assim, é, ninguém vai conseguir, pelo que a gente entendeu. Dá na cara desse outro é aí que entra um outro personagem que é o Visão. Que é o Visão. E aí é ele é a chave do negócio, vamos é. dizer assim, sem dar spoiler. Por tudo que eu li, assim o Visão vai ser o um cara crucial pra Mas história Mas falando spoiler, aí tem uma hora aí que o Homem de ferro pega o. O Cetro o do, do, do Loki Que, do... que é um outro, é. Easter egg. Que é outro easter egg Dá uma olhada é. depois aí no vídeo ah, no final curioso pra saber o que ele vai fazer com aquele Cetro é, lá É cara, eu é. também Acho que ele deve ter é. pegado uma sacada, porque o cara é crânio também não, ele não, Deve, ele deve é. ter pegado uma sacada pra poder... Vai conseguir manipular o é. um negócio é. Galera, vai ser da hora demais esse filme Vai estar tá todo mundo lá no Dom Pedro Isso Às 8 horas da noite assistindo Exato. lá no Quiloplax Tem, A gente, não tem não uma luta é. também que, que nós não, não falamos até agora, mas... Vai estar a luta do Hulk contra o Hulk tá merda né? aquela, aquela armadura... A, com a armadura Porra do Homem de ferro Cara, nossa. acho que essa é a luta que eu mais estou esperando. Cara, é né? o que vai ser mais, que cara. vai mais, cara? Que a Feiticeira Escarlate vai, vai dominar reculat. a mente do Hulk. Persuadilo. Persuadilo. Seduzi-lo com magia. Ah, é. galera, não podemos deixar esquecer também aí, é o pessoal da dublagem, né? Pra quem viu no começo do vídeo aí, o nosso Souto, Souto. É um... Souto, dublador do Capitão América. Fletch, um abraço. Muito cara. obrigado. Né? Obrigado por esse presente. De verdade, amigo. cara. É... Nossa, A gente, a gente que ficou, nossa, a gente cara, ficou aqui besta. Nossa, você puta passou aquele vidinho do... com os Oscar ouvindo pela primeira vez? Cheguei. Nossa, cheguei. caramba, ficou cheguei. todo mundo um pouquinho é a merda. Nossa, nossa cara, demais, cara. Ele falou o assim, que, que é isso? Ele falou o Capitão. Ele falou não, é. é. <risos> <louco, risos> não, é o Clécio Souto. caraca! É. muito louco, velho. Inclusive, O Clécio, ele tem um canal no YouTube chamado Agatha e Biju. É um desenho é. animado que ele produz, ele, cara. Que ele produz. Ele exato. tira exato. dinheiro do bolso dele pra fazer isso daí. É uma produção independente, cara. Apresente então, para suas crianças, vale muito a pena, cara. Vamos eu, eu ouvi a musiquinha cara, e a musiquinha não sai da minha cabeça, de <risos> tão boa que é, é sério cara, é muito legal. E cara. nada disso seria possível sem o nosso outro amigo, Anderson. É. Quem, o, o Anderson, que é o Anderson Macedo, é. que ele é um... Na verdade o Anderson Macedo que abriu essa porta pra gente aí, sim, sim. nós conhecemos aí o, o o Clécio Solto, conhecemos também a, a Miriam a, a filha, a Chir, que, filha, que ela já G. mandou um áudio pra gente. Miriam, um abraço é pra você, viu? Nós Games estamos do... aguardando vocês pra gravar com a gente. É. Porque é. nós queremos ouvir o que vocês têm pra dizer sobre tudo, sobre todo mundo. Exato. Adublar, Na verdade, e... nós queremos fazer um especial dublador. Sim. Vai ser tudo, meu é. espetacular. O pessoal cara. fica é falando a assim, gente choro. de casa, assim, nossa. É. nossa. Porque assim, <risos> muito, muita gente pensa que. É... Ah, você tinha um filme dublado. Beleza, falar assim, tem beleza. Só que o trabalho que é atrás disso, né, o, é. o Adrian, é muito complicado. Muito, O muito. O o o pessoal, o Marcelo, o Anderson. O Anderson, o Anderson Macedo falou pra gente, explicou no estúdio pra gente como é que funciona, como é que A é gente a tem dando ênfase nisso nos é. últimos vídeos. Porque... A gente é tem dando pra mostrar o trabalho deles, porque não é fácil. Querendo ou não, a dublagem brasileira é a melhor do mundo hoje. Exato. Porque o povo brasileiro ele não necessariamente gosta de ler legenda. E não que ele não goste, muitas vezes a legenda passa extremamente rápido você não consegue prestar Super atenção errado. na legenda e no filme. Bom, por exemplo, minha mãe, minha mãe e meu pai, vamos dizer, mas só vou se for dublado. Porque Sim. se for legendado, eu não sei se eu leio ou se assisto o filme. Aí, eu... <risos> aí tem que dar três sessões pra ele, né? Um pra a legenda, um pra ver o filme e o outro pra tentar assimilar. Entender é. tudo de uma vez. Não dá, não mas... dá, é, fica complicado. Mas ó, o pessoal aí do estúdio, aí a... o estúdio de dublagem, que, que o Anderson Maceiro trabalha aí, que o Maceiro ele mostrou pra gente aí como é que é feita a captação, como é que é feita a mixagem. Pô, o você tem um trabalho da gota, cara, pra <risos> Meu, ele tem uma mesa de som, cara, Do tamanho, tamanho da nossa isso, bancada. Tamanho bancada. Mas a gente que botar o cara, tem que mexer. Eu, eu o eu trabalho falo. que ele faz também, é, cara, é fácil não, cara. Não. É complicado, mas por isso que a gente tem dado ênfase, nós estamos dando muita ênfase, assim, na parte de dublagem, hum. né? Agradecendo aí o Clécio Souto, o que dubla o Thor também. Quem vai dublar o Thor é o Maru Horta. Mauro Horta também, um abraço é... aí pra ele. O Gavião também, quem vai dublar Cavio o arqueiro que faz o Marcelo Garcia. Marcelo Garcia e o Marco Ribeiro, que é o espetacular. Cara, o Marco Tony Ribeiro, Star. como o Tony Stark. Puta cara. Eu ele consegue ele... passar o que o. consegue tipo... passar o que cara, que cara, ele é tá muito fácil. bom, cara. cara. é bom. E, ele é o Tony Stark. Exato. Cara, na ele é o Tony Stark. Playboy e <risos> é sei lá. É, cara. <risos> Porra, e é, cara. É... Não, cara, os dubladores brasileiros são demais, são demais, são demais. Ó, estão oh, de parabéns aí, viu? Estão de parabéns. É por isso que, assim, acho que o pessoal fica muito puto quando colocam na dublagem, quando colocam na dublagem o pessoal que é muito famosinho, assim, Exato. essas coisas. Porque na hora que essa pessoa que é muito famosa, não tem muita experiência com atuação, ela vai fazer, nem sempre ela vai fazer um trabalho bem feito. Verdade. Entendeu? e aí a galera reclama lógico cara querendo ou não nós somos consumidores nós pagamos entendeu então a gente quer um produto de qualidade é direito nosso reclamar se o negócio não é bom o que, é que bom. você vê muito por aí é a, é a dublagem de fundo de quintal né a cara sim tá falando... <risos> Agora, o que mais me irrita numa dublagem cara é quando o diretor ele não sabe ou ele não consegue seja lá por qual motivo Encaixar as vozes nos, pe nos personagens certas, cara. As vozes têm que encaixar com o personagem. É que aí antes onde, onde o Macedo falou pra mim, cara, é um trabalho difícil. É, lógico. Não, não é, é fácil. Não, é não. mas não tô falando de captação, não. Não. Tô falando não. de tipo de voz. Porque ah, às vezes o cara pega uma voz que não tem nada a ver com aquela ah, pessoa. Ah, não, eu já assisti muito filme assim também. Falei, pô, então, assim, nada a ver esse cara, é, pô, esse cara, cara com essa voz. É essa dublagem. Isso acontece muito, muito. Que pequeno, um bom exemplo né? é o dublador do Anderson Silva, né, homem? Que tá daquele tamanho com a peça Brincadeira. cadeira. Pô, o dublador do Anderson Silva tem que mudar. o <risos> caso daquele tamanho, Vocês pô. Vocês também não perdão Brincadeira né? aí, viu, Anderson, Anderson Silva? Brincadeira. <risos> a ah, luta MMA, pô. Cala a boca. <risos> que tá louco? <risos> Boa, galeria. Mas é isso aí, galera. É. A estreia é dia 23 desse mês. Quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira. Quarta a galera de Campinas, ou de São Paulo mesmo, que quer comparecer com a gente no shopping do Kinoplex, vamos estar lá em peso, fazendo gazarra, gaza bagunçando, tirando foto, dando autógrafo, fazendo Tornou gravação. Autógrafo. <risos> <Tornou o famoso>. <risos> Famosão. Famosão. Então no start. Certo, galera? Não é podemos esquecer também das Nossa, nossas redes sociais. sociais. Eu queria fazer um agradecimento à galera do Nerdópolis. Que entrou, é em contato, que entrou em contato com a gente assim, então Nerdópolis, muito obrigado acessem o Nerdópolis Valeu, tem aí na descrição do vídeo o link deles, compareçam lá vamos se aprofundar vamos, mais aí com os nerd mundos beleza? beleza pessoal? então cinemostarda arroba gmail.com é o nosso e-mail onde você pode enviar pra gente Críticas, dúvidas, sugestões, o seu review pra gente falar que não é. Review comentado, ah, exato. Nós vamos começar a gravar os nossos, os nossos reviews. É que esses são tem que ser um pouco mais bem elaborado, porque é, trabalho... é mas Um pouquinho mais demorado. Isso, tá aí, tu, galera. No é. é. Facebook barra Cine Mostard, onde sempre na terça e na quinta tem postagens. Complicações do Mini, não. <risos> twitter.com barra cinemostarda, é isso ou aí. arroba cinemostarda, é isso, né? um onde aqui. a gente pode ir lá conversando lá, é. sempre o Adrian tá lá comentando, assim. já fomos retweetados pela né? é Sonic né? é. é. é. e youtube.com barra cinemostarda para você se, é se inscrever, é o nosso canal, é onde você se inscreve, exato, queremos agradecer e chegamos já a 127 inscritos ah, já, 29, ah. cara. 129, ó. 29, 29, é. valeu aí galerinha, obrigado, que você está acompanhando a galera. gente aí, beleza? Muito obrigado a vocês, ó, o ganhador da promoção, Tiago Santana. Tiago Santana. Santana, não esquece de tirar uma foto pra gente, tá? Quando você recebeu e postar no nosso fanpage, beleza? E essa aqui iremos autografar, tá? Certo? <risos> Valeu, galera. Um abraço. Falou. Falou. I was designed to save the world. People pessoas look to the sky e see. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. I tried to create a suit of armor around the world. But I created something terrible. Artificial intelligence. It's called the Ultron program sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home? Well, you amazingly failed. <laughs> Here we all are. With nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. We all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys.